Fuja de formulações. Essa é uma dica que eu dou. Se o seu médico lhe dá fórmula, não volte mais. Porque não há nenhuma amiga, razão, razão alguém para alguém usar fórmula para emagrecer, emagrecer, porque os remédios que existem aí são comercializados e a gente, e a gente pode, a gente muito, pode bem, muito bem não precisar, não de, não fórmulas, precisar de, fórmulas de, de fórmulas. E fórmulas são de uma de forma de charmosa, de que uma charmosa, charmosa, charmosa que alguns profissionais encontram, alguns e profissionais que é pior, a, é a é população acredita, acredita e tem fé, porque para emagrecer faz o que for, e é ficam consumindo isso aí, gastam. E Gasta tempo, gasta tempo, paciência, gasta e pior, paciência e pior, acaba se frustrando porque pior, esses remédios ou não funcionam ou acabam podendo ou dar efeitos muito desagradáveis. Então, então ele falou é, sobre é, as fórmulas, doutor João Salles, ele então foi ele categórico, fuja, do das doutor doutor ele foi razão, categórico fuja das fórmulas. Com razão, porque as fórmulas, fórmulas contêm é, possivelmente hormônio, hormônio para tiroides, não pode dar, diurético não é adequado. Remédio para soltar o intestino não é adequado. Calmante, calmantes que não são adequados. Então, juntar tudo isso numa fórmula está errado. Então, os remédios, nós já mostramos, essa tá junção, junção de medicamentos, só faz, junção de medicamentos só faz efeito colateral, colateral são, são, são caras, caras e, tão e estão totalmente proscritas para os O Milagre colateral. não existe. Não existe. Não é, Mário, é, Até porque a gente está com essa mesa aqui, né, Dra. Daniel, em 10 segundos? Esta mesa aqui... É assim, perder peso é uma corrida de curta duração. Você perdeu. Agora, manter, gente, é uma... Uma maratona. Não dá, né? Mudança de hábito é para longo prazo e é para manter o peso que a gente tem que trabalhar. E muitas vezes é preciso tomar remédio aqui também. Exatamente, no começo dessa corrida talvez seja interessante de medicamento, porque vai ajudar o paciente a dar aquela iniciada rápida e depois ele vai mantendo com muito mais afinco, com muito mais segurança.